Olá! Para compartilhar o link de uma enquete para outros usuários, você deve escolher a enquete que deseja compartilhar, clicar em Present, Share e na primeira opção. Feito isso, o link que você deve enviar para as outras pessoas é o link acima. Bom, é isso e obrigado.